Eu já vendo no no, no Melly, eu já eu tenho duas contas lá, é, tem uns sete meses mais ou menos. Uma delas eu consegui chegar no mercado líder. Ah. E a outra não, a outra tipo a outra teve um problema com estoque e aí é, ela ficou amarela. Depois eu consegui voltar para verde aí na reputação. Mas ela não traça, mesmo se eu coloco o mesmo preço mais baixo do que a outra que está no Mercado Líder, ela não, não pega tração. Eu não sei se eu continuo com as duas é, tentando fazer com que a segunda conta suba para o Mercado Líder ou se eu trabalho para a que está no Mercado Líder e ir para Gold, sabe? Vou, vou te fazer uma pergunta só. Você prefere ser dono de várias coisas que somadas não faturam nada ou você prefere ser dono de uma coisa que fatura bem? Acho que uma coisa que fatura bem, né? É isso. Foca em uma conta agora. Tá? Eu sou, sou, tipo assim, não estou dizendo que não é bom ter duas contas no mercado livre. Mas é bom no momento certo. Você pegou líder, é mais fácil essa conta chegar a gold do que você ter outra líder. Se você tiver duas contas líderes, você tem, você tem 50 mil em 60 dias. Porque você precisa ter 25 mil, tipo, em 60 dias para virar líder. Aí, agora, se você tiver Gold, você tem uma conta que fatura 50. Mais fácil é chegar em 100. Duas coisas que você vai aprendendo. Primeiro, que é difícil quando a gente está começando sustentar duas contas, que você vai perder na reputação, você vai pecar na reputação. E às vezes, ainda bem que no teu caso, a conta prejudicada é a que vende menos, que às vezes a conta prejudicada é a que vende mais. Então, assim, foca a energia só naquela. Tira essa outra aí, zero os anúncios, cara, deixa aí, não tem problema nenhum. Ah, mas vai voltar a considerar o ano tal. Não se preocupa. Ser dono de algo que não fatura nada é a mesma coisa que não ser dono de nada nessa conta. Vamos focar para que essa conta tua que virou líder seja a conta grande. Então, acelera ela, foca energia nela, faz o anúncio dela. Porque se você notar, você está me dizendo, tipo assim, você falou, nem pondo o mesmo preço dessa eu não consigo fazer essa vender. Você está competindo você com você mesmo para você Exato. ter duas contas você vai ter que estar no momento de, de maturidade mesmo de negócio tá não não, não de jeito nenhum ninguém leva a mal tudo que eu falo aqui tá gente é buscando que vocês evoluam você vai estar para você ter duas contas você vai ter que estar no momento de maturidade de negócio de enxergar isso aqui como uma empresa competindo com o mercado uma empresa competindo com o mercado elas vão ter estratégias diferentes muitas vezes análise de publicidade diferente curva de fulfillment diferente estoques diferentes compra diferente porque você não vai vender necessariamente a mesma coisa nas duas contas. Então, tem que estar num momento com o um negócio que você já pegou a manha e aquilo está num pilotinho automático. E você está virando. Então, nesse momento, cara, você já tem uma conta livre. Mergulha de cabeça nela, bota como objetivo nos próximos 30, 40 dias puxar gold nela, enfia o pé, deixa de dividir estoque entre duas contas, mete bala nela e vai para cima. Eu, eu, se você falasse ali, ah, o que você vai fazer, eu falei isso. Eu tenho... Cara, só entre CNPJ CPF aqui, a gente teria quase seis contas para criar na fabricação. Eu criei uma, cara. E eu não sei se eu vou querer ter outra. A gente vai fazer um estudo tributário quando a gente atingir 250 mil para ver se eu vou dividir o faturamento ou se eu vou tocar o bambu é, saindo do simples com ela. Entendeu? Não, não... De verdade. De verdade inclusive, gente... dá muito mais trabalho né, para poder administrar, inclusive a reputação, né, que é o mais difícil. É, inclusive história... eu tive que contratar um, um, um hub para poder tentar diminuir os problemas, porque estava complicado e acaba tirando energia do dia, né? Esses problemas. É isso aí. É isso aí. E você está triste pela conta que está ruim, você deveria estar tá feliz pela outra que é líder. Exato. Beleza? Beleza. esse bambu aí. Valeu. Valeu, valeu.